Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do Curso de Python para Inovação Cívica. Hoje a gente vai entrar num assunto um pouquinho denso, mas é essencial para o que a gente vai fazer. A gente vai focar também só nas partes essenciais, então vamos abordar três tópicos, que é classe, herança e sobreposição no contexto de orientação a objetos. Mas antes de falar sobre orientação a objetos, vamos falar sobre elementos mais básicos ainda, que vão ajudar a, a entender depois conceitos sobre classes. Variáveis, como vocês já viram, são aqueles nomes que a gente atribui uma informação a eles e depois permite que a gente use depois. Já as funções, a gente vê aqui que a gente define blocos de código, né? e a gente usa essa palavra reservada def, e depois a gente diz qual é o nome que a gente vai dar aquela função, que vai permitir que a gente chame ela depois por aquele nome. E essas funções elas podem ou não ter argumentos. Nesse caso daqui a gente está colocando um argumento nome e elas podem ou não retornar alguma coisa. Elas vão executar o bloco de código que estão dentro da definição dela e podem dar um resultado. Nesse caso daqui a gente está retornando uma string configurada pelo, pelo argumento ou parâmetro que a gente deu. E aqui a gente vê uma chamada de função. Na verdade, são duas chamadas de função, uma externa e outra interna. Uma é da função print, que é uma função padrão do Python, e dentro dela é, está, no caso dentro dela, o argumento que está sendo passado para a função print, é o, a, o retorno da função domínio com br que a gente definiu. E aí tem essa chamada de função interna, que é domínio com br, que tem como argumento o nome, nome site, que é a variável que a gente criou, e aí o retorno dela vai ser o argumento da função print. Então a gente pode encadear chamadas de funções desse jeito. O que são essas classes? Uma classe é uma caixinha. Dentro dela nós temos atributos e métodos, mais conhecidos como variáveis e funções. Só que nesse contexto de classes a gente usa essa nomenclatura e a gente está declarando uma abstração. É uma abstração para dizer o que é está que dentro de um certo contexto. Vamos para um exemplo. A gente quer um tipo de classe que seria uma página web do site exemplo.com.br. E nós queremos que essa classe nos diga qual é a URL daquela página. Pensando num portal, cada página daquele portal vai ter uma URL diferente, então a gente quer que essa classe nos diga qual é a URL dela. Com isso, vamos para o exemplo de código. Nós temos aqui uma classe página web exemplo. Classe com, é declarada com a palavra reservada class, seguido do nome que a gente deu. Página web exemplo, com essa capitalização aí, onde toda a primeira letra de cada palavra do nome é inicializada com, com a letra maiúscula. E aí, isso é feito para diferenciar, quando a gente for usar, o que é uma função do que é uma classe, por exemplo. Isso é uma convenção legal de seguir. E depois nós temos aí os dois pontos pula a linha, faz a tabulação, e tudo que está dentro dessa tabulação está dentro da classe, dentro desse contexto. Aqui nós temos nossa nossa primeira variável, o atributo, que é o domínio. O domínio é exemplo.com.br, porque toda a página web desse site tem esse domínio. Nosso primeiro método é um método especial, pode ver que ele tem esses dois underlines, aí, conhecido como dunder que é o método init, que é o método inicializador. E esse método inicializador, ele recebe um parâmetro, que para a gente é o href, e vai dizer para a gente o que é que complementa o domínio daquela... O que é que complementa o domínio para formar o rl. Então a gente já consegue entender agora esse último método que é um método comum o nome que a gente deu foi o url completa, pode ver que os dois métodos são declarados com def do mesmo jeito que funções normais e também tem ali os argumentos mas pode ver que tem um argumento especial chamado self, que depois a gente vai dar uma olhada e dentro o e url completa basicamente retorna uma string a gente já viu fstrings e nesse string é www.domínio exemplo.com.br barra o href que depende da página que for, que for declarada com a inicialização com hf diferente. E agora a gente viu todos os atributos e métodos da nossa classe. Agora vamos utilizar o exemplo para que fique mais claro algumas coisinhas. Por exemplo, o que é uma instância. Aqui a gente declara a nossa classe. E depois da, nossa, da declaração da nossa classe, nós temos dois exemplos de instância. O de página inicial e o de página sobre. Página inicial é uma variável que está recebendo a nossa classe, um instanciamento da nossa classe. A gente chama pelo nome, página web exemplo, seguido de parênteses como se fosse uma chamada de função e um argumento ali, que é o home. No caso, a gente entende essa, esse, essa chamada como a chamada para o método inicializador, porque é o mesmo argumento que a gente está colocando ali. Então, fica, fica mais fácil compreender a, como que funcionam essas coisas pensando desse jeito. E aí, página inicial, depois vai ser um, uma instância, um, ou seja, um tipo de página web exemplo, que tem como href home. E depois a gente chama ali, página sobre, que tem um href about, e página inicial e página sobre são diferentes, e pode ver que nas duas, quando a gente chama url completa, a gente vai ter como retorno urls diferentes. Em página inicial, vai ter um barra home, e em página sobre, a gente vai ter um barra about pode ver que a gente chama a url completa com ponto url completa abre parênteses fecha parênteses e quando a gente chama página web exemplo a gente só coloca um argumento porque o self ele é omitido ele é inserido automaticamente então a gente não precisa se preocupar com ele e aqui a gente vai complementar um pouquinho esses buracos de informação que ficaram aí sobre o self principalmente a gente vai ver que o self, ele é uma referência à instância. A gente pode pensar nele como os próprios página inicial ou página sobre. É o próprio objeto. Então, quando a gente diz que self.hf recebe href, a gente está dizendo que página ou seja, um atributo daquela instância, recebe esse argumento que a gente está inserindo nela. Então, self.hf, é um atributo de instância. Ele está sendo declarado dentro de algum método de, de página web exemplo. E self.domínio é um atributo de classe. Ele não precisa ser declarado ali com self. Porque na verdade, ali em domínio, quando domínio é declarado, o self nem existe ainda. Ele faz parte da classe. O self só passa a existir a partir ali mais ou menos do método inicializador. Então o domínio é, o domínio, ele é um atributo de classe que é comum para todas as instâncias do tipo página web exemplo. E agora a gente vai ver como reaproveitar código com classes. Uma herança é um mecanismo de classe que permite que a gente herde funcionalidade, ou seja, a gente vai pegar a funcionalidade de uma classe, inserir em outra e reaproveitando muita coisa. Vamos logo para o exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Vamos dizer que a gente queira uma página web que seja segura, ou seja, ela tem que dar a URL para a gente com o protocolo HTTPS na frente. Como que a gente faz isso? Aqui a gente declara a classe página web exemplo seguro, e a gente usa entre parênteses logo depois do nome a classe que a gente quer herdar, que seria no caso Página Web exemplo, aquela que a gente tinha. Com isso, Página Web exemplo seguro, sem nada, já tem domínio, método inicializador e o método URL completa. E a gente vai declarar um novo método que vai ser URL completa segura. Então, quando a gente faz a instância de página inicial a partir de página web exemplo seguro, agora a gente tem o método URL completa segura que vai nos retornar a URL com a HTTPS na frente. E agora a gente vai ver como substituir esses métodos ou atributos aí que a gente está herdando. Com sobreposição, a gente consegue abstrair ainda mais as classes que a gente está criando, porque a gente pode substituir os métodos ou atributos. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo. Aqui agora a gente vai ter uma página web, que não vai ser mais do site, exemplo.com.br, então o domínio está vazio, e agora a gente vai criar uma página web segura, que herda é de página web, só que verifique que o URL completa existe nas duas classes. Então, página web segura está sobrepondo o método URL completa. Ou seja, quando uma instância for criada com, a partir de página web segura, não vai ter um método URL completa segura, a gente não precisa mais dele. E o URL completa vai ser a de página web segura. Isso faz com que a gente garanta que ninguém vai acessar o nosso site sem usar o protocolo HTTPS. Beleza, a gente viu sobreposição de método, agora vamos para a sobreposição de atributo, né? Vamos usar nossa página web, nossa página web segura também, e vamos declarar uma classe página web exemplo segura, onde a gente substitui o domínio página web exemplo segura, herda de página web segura, que por sua vez é de página web. Então, a gente tem o método URL completa de página web segura, a gente tem o método inicializador de página web e a gente teria o domínio de página web se a gente não estivesse sobrepondo ele. Então, quando a gente declara uma página inicial a partir de página web exemplo segura, o domínio dela vai ser exemplo.com.br e com isso a gente vai conseguir... Uma URL completa que é que tem https e tem o domínio exemplo.com.br. E com isso nós finalizamos essa aula. São conceitos meio abstratos mesmo, e a gente só viu a superfície do que é orientação a objetos. Aqui a gente viu como a classe é um elemento central. Basicamente, não dá para dar orientação a objetos sem dar classe. A gente também vê como que a herança representa uma, um reuso, uma reutilização de código fundamental, além de a gente poder salvar tempo e fazer uma abstração inicial do, das classes que a gente está declarando. E com a sobreposição a gente tem a, pode fazer abstrações ainda maiores e também especificar bem o que, é que a gente quer e o que, é que a gente não quer das classes que a gente está herdando. É um conceito um pouco abstrato, mas que a gente vai utilizar bastante na, no que a gente vai construir nas, nas próximas aulas. E encorajamos você a, a estudar isso, porque é um, é um tema bastante importante para a programação, mas no seu tempo, né? quando, quando puder. É isso, nos vemos na próxima aula.